Depois da realização do Grande Prêmio da Austrália em 2 de abril, a principal categoria do automobilismo mundial está se preparando para o Grande Prêmio do Azerbaijão, que acontecerá em. 30 de abril. Sejam bem-vindos ao canal Mundo sobre Rodas F1. Em meio à crise na Fórmula 1, a equipe Ferrari está trabalhando nos bastidores para retomar sua posição de destaque na categoria, almejando vitórias e títulos. Nesse sentido, rumores afirmam que a escuderia teria contratado dois engenheiros da equipe Red Bull com o objetivo de reforçar sua equipe técnica. No entanto, não foram divulgados os nomes e cargos específicos desse profissionais. A expectativa é que esses engenheiros comecem a trabalhar oficialmente na Ferrari na próxima temporada da Fórmula 1. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da Fórmula 1. Enquanto isso, a temporada de Fórmula 1 2023 retorna às pistas no próximo fim de semana com a realização do grande prêmio do Azerbaijão. Essa será a quarta etapa de um total de 23 prevista para este ano. Após uma impressionante recuperação da Mercedes na Austrália, Red Bull e Max Verstappen ainda conseguiram garantir a vitória, agora a atenção se volta para o circuito urbano de Baku que possui 6km de extensão e receberá uma corrida de 51 voltas, no entanto a programação do final de semana foi modificada devido à corrida sprint que será realizado como resultado, a classificação para o GP será realizada na sexta-feira enquanto o treino livre 2 pode ser substituído por uma qualificação exclusiva na corrida sprint print confira os horários para o GP do Azerbaijão desse final de semana 30 de abril sexta 28 de abril treino livre 1 um. 6h30 da manhã, às 7h30 da manhã. Transmissão Band Esportes. Classificação das 10h da manhã, às 11 Transmissão Band e Band Esportes. Sábado, 29 de abril. Treino Livre 2, 6h30 da manhã, às 7h30. Qualificação Sprint, transmissão Band Esportes. Corrida Sprint, às 10h30 da manhã, às 11h30. Transmissão Band e Band Esportes. Domingo 30 de abril, a corrida terá início às 8 horas da manhã e a transmissão ao vivo pela Band. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E até a próxima!